Bíblia aberta, no livro de Neemias, capítulo 4, o texto que nós vamos ler está no versículo 20, diz assim a palavra do Senhor para nós, Neemias capítulo 4, versículo 20, Do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, junte-se a nós ali, nosso Deus lutará por nós, Senhor essa é a tua palavra, nós confiamos em ti, Obrigado pelo teu grande amor derramado ali na cruz, pelas nossas vidas. Obrigado pela vida eterna, obrigado pelo teu amor, obrigado pela, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas. Queremos dedicar esse tempo ao Senhor, onde nós vamos juntos meditarmos na palavra do Senhor, e crescermos para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus, amém do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, juntem-se a nós ali, nosso Deus lutará por nós, irmãos o livro de Neemias é um livro muito gostoso de ler, é um livro onde nós começamos a ler e ficamos na expectativa para ver o que vai acontecer no próximo capítulo, qual que vai ser a próxima cena? e nós estamos nessa campanha de 30 dias, de meditação no livro de Neemias, e hoje o 12 dia, nós temos visto a glória e a presença do Senhor, junto com os nossos irmãos, lá na época de Neemias. como é lindo nós olharmos para a palavra de Deus, e vermos que o mesmo Deus que fez milagre lá no passado, Ele continua realizando nos dias de hoje então Neemias, ele começa a comandar essa reconstrução dos muros de Jerusalém, com poucos recursos, às vezes eu e você esperamos ter muito, para fazer algo, esperamos ter bastante, para poder investir na obra, do Senhor, esperamos ter um bom salário, para podermos fazer um pouco mais, porém Neemias, com pouco recurso, e com grandes dificuldades e limitações, ele estava lá, trabalhando, empenhado, junto com o povo, arregaçou a manga e vamos embora trabalhar, sabemos que não era uma tarefa fácil, mas também não é uma tarefa impossível, eu e você em alguns momentos da nossa vida, nós limitamos o agir e o poder de Deus, às vezes por falta de conhecimento, ou de não queremos avançar um pouco mais, nós limitamos, Deus Ele só age assim, Deus Ele só faz desse jeito, irmãos, Deus Ele é criativo, fala para a pessoa que está do seu lado aí, Deus é criativo, Ele sabe muito bem como trabalhar comigo e com você, por mais que para Neemias, não era uma tarefa fácil, mas não era impossível, e já durante o andamento do trabalho, começaram a surgir os opositores, que, quer, que queriam embargar a obra… Como é interessante quando as pessoas começam a, a, a, de uma certa forma, lograr bom êxito na sua caminhada, sempre existem os opositores, sempre alguém levanta em algum lugar e começa a, a falar mal, começa a questionar mas será que isso é de Deus? Mas será que isso acontece assim? Será que essa é a forma? É desse jeito mesmo que precisa acontecer? Então na época de Neemias, ele estava lá junto com o povo, trabalhando, fazendo, e de repente, começam a aparecer os opositores, né? as pessoas que queriam dar um jeito de embargar essa obra, eram pessoas que não queriam ver os muros restaurados, por incrível que pareça, existem pessoas que não querem ver as coisas avançando, você conhece algumas pessoas assim? Você já esteve ao lado de algumas pessoas assim? Além disso também os conflitos internos, eles também vêm à tona, revelando uma realidade social muito injusta do que estava acontecendo na época, porém, quando nós lemos a palavra e vemos, essas, dificu, essas dificuldades, elas não se tornaram impedimentos para a execução do plano de reconstrução dos muros caídos. Eu pergunto para você nessa noite, qual área da sua vida você precisa reconstruir? Qual área da sua vida você tem trabalhado tem lutado e tem colocado diante do Senhor, e nesse décimo segundo dia, de repente você já identificou qual área você precisa reconstruir na sua vida, por mais que você escreva, anote no papel e você comece a trabalhar nessas áreas, infelizmente em algum momento começam a surgir os opositores, as pessoas querendo né, jogar um balde de água fria em você, diante dos desafios do povo de Deus, eu e você sabemos que sempre vão surgir desafios, situações, que se opõem aos objetivos que eu e você, estamos ali determinados, você já teve algum dia, na sua casa, que você falou, hoje é o dia, é hoje que eu vou fazer isso, vou realizar aquilo, é o dia que eu vou fazer o impossível acontecer aqui na minha casa ou de repente você precisava fazer alguma tarefa, da qual já estava um bom tempo lá, guardada, abandonada, e você falou, não, é hoje que eu vou pegar isso, e aí no momento que nós nos determinamos a fazer isso, começam a surgir algumas situações que se opõem ao nosso objetivo, também não é muito, não é incomum surgirem conflitos no meio do povo de Deus, e por um lado, glória a Deus por isso, porque a igreja não é perfeita, mas no nosso meio irmãos, surgem em alguns momentos, conflitos, que nós precisamos, olhar para a palavra de Deus, e entender como nós vamos trabalhar, como que nós vamos administrar esses conflitos, Neemias, ele foi um grande gestor, se é que nós podemos dizer assim, ou colocá-lo dessa forma, ele lidou com muita situação, e ele soube administrar alguns conflitos, que nós vamos estar vendo no, no texto, tais situações não devem paralisar o povo de Deus, não devem paralisar a mim e a você, nós devemos continuar, não pode muito menos separar a igreja, nós devemos continuar no nosso objetivo, eu costumo dizer para as pessoas que nós cristãos, nós temos um alvo, nós temos um objetivo, que é seguir a Cristo, esse é o nosso foco, seguir a Cristo, acompanhar, obedecer, honrar a Jesus. Nós podemos aprender com o um relato, dessa construção do muro, que o pessoal fez lá em Jerusalém, que Deus ele quer também auxiliar o seu povo, com estratégias infalíveis, a importância de nós buscarmos estratégias em Deus, eu e você podemos fazer os nossos planos e projetos, mas nós precisamos buscar diante do Senhor, Senhor como eu posso lograr bom êxito nessa minha jornada, o que eu posso fazer, como que essa estratégia ela pode ser infalível, a enfrentar algumas oposições e conflitos, que vão surgir no nosso caminho como que eu vou trabalhar isso? e eu quero convidar você, para nessa noite nós olharmos, para a vida de Neemias e o povo de Jerusalém, três princípios, três, que eu e você podemos trazer para a nossa vida, e aplicar, todos os dias, de uma forma bem prática, primeiro lugar, está ali em Neemias, capítulo 4, versículo 6, diz assim, a palavra do Senhor para nós, assim edificamos o muro, e todo muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar, porque o povo tinha ânimo para trabalhar, em primeiro lugar eu e você, nós precisamos manter o foco na realização do propósito, qual o seu propósito de vida, meu irmão, minha irmã, qual o seu propósito de vida? Por que que você está aqui nesse mundo? Havia um só propósito com o povo, em Jerusalém naquela época, o povo estava todos envolvidos juntos, estavam determinados, nós vamos reconstruir esse muro, nós vamos fazer e vamos acontecer juntos, juntos, eu e você não podemos fazer sozinhos, nós precisamos uns dos outros, manter o foco na realização do propósito, muitas vezes irmãos, a oposição, ela vem simplesmente para desviar a nossa atenção, nos desviar do nosso foco, e nos desmotivar, no empenho do qual eu e você estamos determinados, é, é interessante como algumas situações surgem na nossa vida, e nos fazem e nos fazem sair do nosso foco, quer um exemplo? Aquele dia que você resolve, que você determina, né, eu falo, hoje eu vou fazer um jejum, eu vou fazer um jejum de 24 horas, aí dali a pouco, começam a surgir alguns convites para você, oh, vamos lanchar, vamos comer uma pizza, vamos almoçar juntos, vamos tomar um café da manhã juntos, um lanche da tarde, né? vamos ali na Jauense, né? vamos lá tomar um lanche, um café colonial, e então nós somos tentados a, a desviarmos do nosso foco, então nós precisamos manter o nosso foco no propósito, e para manter o nosso foco nesse propósito é necessário, primeiro, ânimo para trabalhar com afinco e dedicação, o versículo 6, o povo estava animado irmãos, o povo estava junto, eles não estavam sozinhos, não tinha um aqui, outro lá, não, todo mundo vamos fazer, vamos fazer, vamos construir, ânimo, de repente, eu até acredito, aí já é um pensamento meu, tá? é um pensamento meu, porque é, é legal a gente ler a Bíblia, e, e de repente se imaginar na situação, e, e ver como que poderia acontecer essas situações, então o povo estava lá trabalhando, e com certeza, devia ter música, devia ter música lá, devia ter alguém tocando, devia ter alguém cantarolando num canto do muro, né? e, e outro animando, devia ter outro ali, oh como você trabalha bem irmão, oh que legal, oh que bênção com certeza sempre tinha alguém, um incentivando e animando o outro, então nós vamos ter ânimo para trabalhar, com afinco e dedicação, não como vai acontecer, não vai acontecer não, o nome de Jesus né, porque chega segunda-feira, puxa segunda-feira, levantar cedo e trabalhar, né, hoje a é segunda-feira é levantar da cama e trabalhar né, não é ir pegar o caminho e ir trabalhar, mas para alguns né, mas é como se nós levantássemos falássemos, puxa, que ruim, hoje eu vou ter que trabalhar, vou ter que... Não, o povo tinha ânimo, bora lá, vamos juntos, já chegamos na metade, olha só o que a gente já construiu, olhava para um lado, olhava para o outro lado, olha o quanto nós já alcançamos, então nós somos de ânimos. Segunda dica para mim e para você, permanecer alerta, versículos 13 ali do capítulo 4 diz assim, então pus o povo por famílias nos lugares abaixos, nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com suas espadas e as suas lanças e os seus arcos, olha que bacana, o povo trabalhava alerta, dando atenção especial às brechas, por onde o inimigo pode chegar, por onde o ladrão pode entrar, eu e você não sabemos, nenhum ladrão liga para você informando, ou te manda um WhatsApp, olha, tal dia eu vou assaltar a tua casa, não acontece, não existe isso, então nós precisamos estar alertas, sabe aquele momento, onde tudo está bem na nossa casa, nós oramos, clamamos, jejuamos, e aí Deus fez e realizou, e a gente puxa, que legal, que bênção, aconteceu, e aí o que, que acontece com muitos de nós? Nós baixamos a guarda, nós baixamos a nossa guarda, irmãos, deixa eu dar uma dica para mim e para você, para nós, nós não podemos baixar a nossa guarda, nós devemos estar como os soldados, como o pessoal que está no quartel, ou o pessoal que está por aí servindo, trabalhando, alerta constantemente, Todo tempo, todo momento, alerta. Se nós baixamos as nossas guardas, nós nos tornamos vulneráveis, porque nós não sabemos da onde vai vir os ataques. Não sabemos. Então, Neemias convoca todo o povo e fala: Vamos cuidar. Um cuida aqui, outro cuida lá. Você fica responsável nesse canto. E assim é acontecendo. Olha o que acontecia também com o povo no versículo 14. Inspecionei dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos e vossas filhas, vossa mulher e vossa casa, encorajamento, incentivo para enfrentar a oposição, confiando em Deus, irmãos, como nós precisamos sim, sermos encorajados, nós precisamos ser encorajados, eu e você não sabemos tudo, e glória a Deus por isso, a nossa vida é uma escola acadêmica, onde nós vamos aprendendo em todo tempo, todo momento, né? a gente aprende aqui, aprende algo ali, em algum momento nós nos tornamos pessoas hábeis, em alguma atividade em algum ramo no mercado de trabalho, seja qual for. Mas isso acontece porque pessoas têm nos encorajado, pessoas têm confiado, têm acreditado em nós. Pode ser que no começo nós não sabemos como fazer. E hoje a gente dá um Google a gente encontra, olha, assiste, assiste uma vez, assiste duas vezes, ah, então é assim que faz? Beleza, vou fazer então. E então a gente traz o manual do usuário juntos, né, antigamente a gente comprava os eletros eletrônicos, televisão, essas coisas todas, vem o manual e quem lê o manual? Poucos lê o manual hoje a gente vai então para o Google, e começa a ver vídeo, como é que faz isso, como é que faz aquilo, e então pessoas também começam a nos encorajar, como é importante o encorajamento, estar incentivando as pessoas, você já incentivou o seu marido, você já incentivou o seu pai, já incentivou seus filhos, sua esposa, você já incentivou o seu líder, sabe isso é muito importante irmãos, às vezes... É, eu vou falar um pouco a respeito de nós líderes, se nos sentimos sozinhos Por mais que de repente há uma igreja da qual está sendo pastoreada né, 120, 200, 500 pessoas E aí você sabe qual o pensamento que as pessoas têm? Ah, alguém já falou para o pastor Alguém já falou para o líder Alguém já falou, alguém já mostrou alguém já incentivou, eu não vou fazer, não, não, não, não pense assim, seja um incentivador, seja uma pessoa que vai encorajar, que vai ajudar, para as pessoas, para os líderes, para o marido, para a esposa, para os filhos, ficarem firmes nos lugares onde eles estão, amém? Então dê um glória a Deus na sua casa aí, né, e dê um, um, um chacoalhão na pessoa que está do seu lado aí, falou ó, vamos junto. Vamos manter o foco no propósito. Em segundo lugar, nós vamos então para Neemias, capítulo 5. Eu não vou ler todo o texto, você leia ele depois. Ok? Capítulo 5, do versículo 1 a 13. Nós encontramos aqui o diálogo para resolver os impasses. Irmãos, lutas vão surgir, conflitos vão surgir isso é certeza, porque nós somos pessoas, nós somos humanos, você pensa diferente de mim, eu penso diferente de você, e cada um vai pensar diferente dos outros, mas, o que precisa acontecer no nosso meio, no nosso meio cristão, nós precisamos usar do diálogo, para resolver os impasses, não o monólogo, Nessa noite nós estamos aqui através do monólogo Eu estou falando, eu estou trazendo uma interpretação bíblica para você De alguns textos Então o monólogo, o diálogo nós sentamos Como adultos, maduros e falamos sobre o assunto Nós precisamos conversar Sabe aqueles assuntos, até mesmo dentro de casa Que muitas vezes nós não queremos tocar Eles precisam ser tocados eles precisam ser conversados, o caminho da humildade, irmãos, é o que eu e você precisamos, arrogância e opressão no meio, no meio do povo de Deus, causa conflito, enquanto eu tenho essa arrogância, essa opressão, que vem sobre nós, nós vamos ter apenas conflito, nós não vamos conseguir resolver, e tudo começa... Aí começa por nós líderes que estamos na vitrine. Neemias capítulo 5, versículo 14 e o 15, diz assim para nós. Também desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o vigésimo ano até o trigésimo segundo ano do rei Artaxerxes, doze anos, nem eu, nem meus irmãos comemos pão devido ao governador, mas os primeiros governadores, que foram antes de mim, oprimiram o povo, e lhe tomaram pão e vinho, além de quarenta ciclos de prata, até os seus moços dominavam sobre o povo, porém, eu assim não fiz, por causa do temor de Deus, eu me pergunto irmãos, Onde está o temor de Deus em nossos dias? Eu e você temos o temor do Senhor? Neemias, ele teve o temor do Senhor, ele guardou o temor do Senhor no seu coração, ele manteve firme, ele foi exemplo para os seus liderados nós pastores, líderes, líderes de ministério, nós somos exemplo para os outros, nós estamos na vitrine, não tem como nós fugirmos disso, por isso que nós precisamos ter o temor do Senhor, no nosso coração, guardar a nossa vida, Neemias, ele agiu diferente dos reis anteriores, daqueles que estavam antes dele, eles oprimiam, eles tomavam para si aquilo que não era deles, porém Neemias, como ele disse, por causa do temor de Deus. Sabe irmãos, em algum momento nos parece que o temor do Senhor está distante, no nosso meio cristão, parece que as pessoas, até andam brincando com o pecado, não só brincando com, com o pecado, mas como também, andando muito, na beira do precipício, nós devemos cuidar, devemos trazer para dentro de nós, o temor do Senhor, amém? É importante saber ouvir os outros, sobre as suas dores, para nós resolvermos os em impasses, nós precisamos ouvir as pessoas quando você vem conversar com o pastor, quando você vem abrir o seu coração, nesse momento você está se abrindo para algo novo que Deus está fazendo em sua vida, então é muito importante nós pararmos, sentarmos e ouvirmos as dores das pessoas, nós temos dores, como eu disse no início, nenhum de nós somos perfeitos, existem áreas da nossa vida que elas precisam ser curadas, precisam ser restauradas, por mais que o povo aqui estava ali trabalhando e fazendo e acontecendo, mas também o povo estava sendo curado das suas dores, estava sendo curado, a Bíblia traz para nós os relatos, fatos importantes da história, porém nós também entendemos, olhando um pouco mais fora do texto, de que também o povo sentava para conversar com Neemias e abria o seu coração, falava com ele, e Neemias ouvia o povo e ajudava a trazer cura na vida das pessoas, nós conhecemos o Salmo 23, e o Salmo 23 fala sobre isso, em nossas vidas, Deus Ele é o nosso pastor, e Ele nos leva a esses passos verdejantes, Ele nos guia a essas águas tranquilas, e Ele refrigera a nossa alma, e Deus usa pessoas, para nos ajudar nesse processo de cura e restauração, interesses individuais que prejudicam o propósito comum, eles devem ser abandonados depois que as suas dores foram ouvidas, nós deixamos de lado os nossos interesses individuais, o nosso foco aqui é o quê? É reconstruirmos os muros, é tamparmos todas as brechas, esse é o nosso foco, esse é o nosso interesse, então os meus interesses nesse momento eu deixo de lado, porque se eu trouxer o meu interesse, eu vou acabar prejudicando a obra, ah, mas eu gostaria que de repente a, a, a igreja fosse pintada de rosa, eu gostaria que fosse pintada de branco, há um senso comum, eu gostaria que o muro, ele fosse construído um pouquinho torto, um lado para cá, outro lado para lá, eu gostaria que o muro, ele fosse, tivesse algum desenho, não, nem Neemias convida o povo e fala com o povo, o nosso propósito é esse, nós vamos caminhar e trabalhar em cima disso, reconhecer o problema e admitir a necessidade de mudança, irmãos, como nós precisamos ter um coração humilde na nossa caminhada, na nossa vida, de uma forma geral, eu reconheço o problema, eu sei o que precisa ser feito, então eu admito que preciso de uma mudança, dialogando, nós vamos entender, nós vamos conseguir trazer sobre as nossas vidas, cura e restauração, nós trabalhamos e temos muito sobre a nossa mente, a questão da negação, nós negamos, não, eu não tenho problema, está tudo bem, minha vida está boa, será que a sua vida realmente está boa do jeito que você pensa que está? Diálogo, ele é importante, às vezes você pode ter algum problema que ele precisa ser resolvido, então nós precisamos admitir essa necessidade de mudança, ou de repente você tem um pecado na sua vida, que você precisa reconhecer, que você precisa abandonar esse pecado, nós precisamos irmãos, buscar solução nos princípios da Palavra de Deus, é a Palavra de Deus que vai nos ajudar, é a Palavra de Deus que vai trazer cura e restauração para a nossa vida, é a Palavra de Deus que vai trazer algo novo, é a Palavra de Deus que vai trazer luz para as nossas vidas, quando nós temos luz da Palavra de Deus em nós, as coisas ficam mais claras, e nós conseguimos mudar, transformar, mexer naquilo que for necessário, em que área da sua vida a luz precisa ser lançada? Em que área da sua vida você precisa abrir o seu coração, para que a Palavra de Deus entre e penetre profundamente? abrir o coração, para o novo que Deus está fazendo, nós estamos nessa campanha de restauração, Neemias, nós estamos no 12 dia, logo logo nós vamos chegar na metade, o que você já fez nesses 12 dias? O que você já alcançou nesses 12 dias? Busque a solução na palavra de Deus, seja guiado pela palavra de Deus em terceiro e último lugar para nós nessa noite, terceiro princípio que nós podemos trazer para as nossas vidas, Neemias capítulo 6, versículo 12, diz assim, Então, percebi que não era Deus quem o enviara, tal profecia falou ele contra mim, porque todos, e Sambalate, Tobias, desculpe, Tobias e Sambalate, o subornaram. Nós precisamos irmãos, discernir espiritualmente, investidas maldosas. Eu e você sabemos que a Bíblia fala para nós, que o diabo, o ladrão, ele vem para matar, roubar e destruir. Nós sabemos que há uma luta espiritual... Né, o apóstolo Paulo, ele já nos fala também que a nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta é contra principados e potestades, então há uma luta espiritual, pela minha vida e pela sua vida, nós precisamos entrar neste campo de batalha, nós precisamos ter um discernimento espiritual, de onde, de que, o qual lugar está vindo essas investidas maldosas em nossas vidas... Neemias estava lá com o povo trabalhando, acontecendo, fazendo, mas de repente, um se levanta, dois se levanta e começa a jogar, a minar no coração do povo, tentando desviar o foco de Neemias, daquilo que Deus havia falado ao coração dele, eu não sei o quanto você entende ou compreende a respeito do mundo espiritual, mas deixa eu falar algo para você nessa noite o mundo espiritual, ele é tão real, quanto esse mundo físico que eu e você estamos vivendo, nesse momento, nesse exato momento, há uma luta espiritual sendo travada, para que você possa ouvir e compreender, e trazer uma mudança na sua vida, a respeito da palavra que você está ouvindo o diabo ele tem tentado de várias maneiras, e ao longo do tempo, dos anos, nós pensamos, e imaginamos, e fomos ensinados, que o diabo ele vai aparecer, né, com o um chifre, o um rabinho, todo vermelho, daquele jeito, não é assim, isso é história, é algo muito sutil é algo muito sorrasteiro, é algo muito assim que eu e você, precisamos ter um bom discernimento espiritual, para entendermos e compreendermos isso, hoje as pessoas têm partido muito para o relativismo, já não existe mais a verdade absoluta, não existe, a sua verdade não é a minha verdade, a minha verdade não é a sua, e, e assim vai caminhando, e quem você acha que começou a trabalhar isso na mente e no coração das pessoas? quem você acha que cria e causa as discórdias, as confusões no meio do povo de Deus? Você pensa que de repente os líderes, pastores, fazem algumas coisas de propósito para provocar você, para tirar você dos caminhos do Senhor, para fazer com que você saia dessa igreja, vai para outra igreja, de outra igreja venha para essa, não, eu falo para você que não, há uma investida maligna do diabo, sobre as nossas vidas, que nós vamos compreender, de onde está vindo, e para a glória de Deus, Neemias, ele teve o um entendimento, ele compreendeu, tanto que nós lemos aqui no texto, opa, essa profecia não vem da parte de Deus, não vem, essa ideia não vem da parte de Deus, a intenção com os convites, a carta e os falsos profetas, era justamente afastar Neemias da construção, do muro, ele foi pressionado por várias formas, por várias vezes alargar a obra, leia, leia depois o capítulo 5, 6, que você vai entender e compreender bem, mas ele entendeu que não era Deus, que estava usando aquelas pessoas para falar com ele, ele entendeu isso... Deus quer conceder a mim e a você esse discernimento espiritual, para nós entendermos, em especial para nós líderes, para nós entendermos de onde e de qual lugar está vindo essas questões, e nós nos posicionarmos. O cristão, o discípulo de Jesus, ele não pode brincar com o pecado, nós não podemos abrir portas em nossas vidas, às vezes as pessoas se perguntam, poxa, por que está que acontecendo isso na minha vida? Por que, que isso está travado? Por que, que a minha vida não vai para frente? Eu tenho certeza, de que se nós sentarmos, começarmos a conversar, começarmos a, a identificar alguns fatos, alguns pontos na sua vida, na sua história, alguma porta foi aberta no passado, e essa porta precisa ser fechada, a porta precisa ser fechada, no período que nós pastoreamos em Minas, chegou um momento que, do nada, Deus começou a nos usar, com libertação, eu nunca havia expulsado o demônio na minha vida, a primeira vez, eu e os meus outros amigos pastores, nós apanhamos, literalmente, a gente apanhou, um levou arranhão na, no nariz, outro levou chute na perna, literalmente irmão, a gente apanhou, e aí depois que aconteceu isso, nós sentamos, olhamos um para o outro, e agora, o que, que a gente vai fazer? Porque por um lado ficou feio, né, mas claro que, né, Deus sabe como trabalhar e despertar cada um de nós, e aí nós entendemos que Deus estava trazendo um direcionamento para nós, e nós começamos a orar, buscar ao Senhor, de repente, daquele momento em diante, o que mais começou a acontecer, Deus começou a trazer pessoas na igreja para ser libertas, para ser libertas de possessão demoníaca, as pessoas estavam endemoniadas, começou a acontecer tudo isso, do nada, simplesmente porque Deus, Deus resolveu trazer isso sobre as nossas vidas naquela época, porém eu e você, nós precisamos nos posicionar, você não pode ficar em cima do muro, eu e você não podemos ser crentes, cristãos mornos, ou nós somos quentes, ou nós somos frios nós precisamos decidir o que nós queremos da nossa vida, Neemias ele sabia muito bem, então ele ficou simplesmente nos braços do Senhor, confiando, se posicionou, então nós precisamos irmãos, perceber essa astúcia maligna, e mantermos a nossa determinação de não abandonar a obra, daqui em Neemias capítulo 6, versículo 3, Enviei-lhes mensageiros a dizer, estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessarei a obra, enquanto eu a deixasse fosse ter convosco. Neemias permaneceu firme, firme, ele não abandonou a obra, irmão, não abandone a obra, não abandone a igreja, não deixe a igreja, não deixe Jesus, por mais que a situação está difícil, está complicada, não abandone, continue firme, continue firme, permaneça firme com a verdade, fique focado na palavra de Deus, fique focado no que a Bíblia diz para mim e para você, confie no que o Senhor está dizendo... Fofocas e mentiras são simplesmente artimanhas malignas para prejudicar a obra do Senhor. Não existe fofoca santa. Não existe. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. É sério. Isso é muito sério. Às vezes, como eu disse, nós não sabemos de onde. Onde começou, portas são abertas, portas são abertas. Nós precisamos saber distinguir as vozes que se ouvem. Neemias, ele reconheceu a falsidade das palavras proféticas que estavam acontecendo. Irmãos, Deus não muda a sua palavra, ele não muda os planos, Deus é o mesmo. Ele fala o que está escrito na palavra, o que Ele diz para mim e para você, é a palavra do Senhor para nós, mas nós precisamos, abrir os nossos olhos espirituais, e encerrando para nós essa noite, quando existem as dificuldades ou, ou as oposições, não quer dizer que Deus está não quer dizer que Deus não está no meio, Deus está junto conosco, Deus está participando, Deus está nos ajudando, Deus está moldando a nossa vida, nosso caráter, Deus está trabalhando em cada um de nós, mas irmãos, é muito importante, eu e você, nós termos e buscarmos esse discernimento espiritual para as nossas vidas, Neemias, ele permanece firme, enfrentando oposição, ameaça, calúnias, falsos profetas, conflitos internos, ele toma posição firme, diante das investidas, sabendo que o Senhor estava com ele nesse projeto, por isso que nós falamos algumas vezes e incentivamos, busque na palavra de Deus, busque na palavra de Deus, deixa Deus falar com você deixa Deus ministrar na sua vida, que quando eu e você, nós temos a palavra do Senhor, nós podemos ir, em lugares onde nós jamais imaginamos, eu tenho certeza que,